Olá, eu sou a professora Renata e junto com ênfase educacional você está acompanhando o projeto Descomplica Professor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é superdotação, precocidade, prodígio e genialidade. Antes de começar o nosso conteúdo, gostaria de dizer que você pode fazer parte da maior comunidade de professores da educação infantil do Brasil. Para isso, você só precisa se inscrever aqui no nosso canal. É bem rápido e... Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição agora e ative o sininho de notificações para receber as novidades em primeira mão. Agora que você já sabe como fazer parte da nossa comunidade, vamos ao conteúdo. Em um vídeo muito popular do YouTube, o gênio da literatura brasileira, Ariano Suassuna, diz que não poderia gastar uma palavra como gênio para definir um músico de qualidade mediana. Do contrário, não teria como se referir a Beethoven, por exemplo. Mas você já parou para pensar sobre o que é ser precoce, genial, ou ser um prodígio, ou ter altas habilidades? Você tem alunos com alguma dessas habilidades ou características em sala? Vamos descobrir o que são cada uma dessas definições. Começar com superdotação, que é uma aptidão acima da média para realizar atividades intelectuais, esportivas, artísticas, musicais, linguísticas, intra ou interpessoais, aprender e defender a biodiversidade do planeta, entre outras coisas que demonstrem uma habilidade geral ou específica de um ou de vários tipos de conhecimentos. Crianças precoces. Crianças precoces são crianças que apresentam algumas capacidades antes do esperado, que são capazes de ler muito cedo ou realizar movimentos complexos ainda muito pequenos. Ser uma criança precoce é uma pista sobre ter ou não altas habilidades. Mas uma criança precoce não necessariamente é uma criança superdotada. Criança prodígio. É uma criança que apresenta uma habilidade extrema em alguma área. O filme Som do Coração, por exemplo, demonstra isso com clareza. Ou ainda a vida do musicista Mozart, que aprendeu a tocar piano com 3 anos de idade. Gênio. A genialidade não se refere, em termos gerais, a criança, mas a capacidade de um ser humano afetar a humanidade por meio da sua obra. Pessoas como Einstein, Mozart, Portinari, Saramago, Copérnico, Newton e muitos outros que causaram impacto em termos mundiais, a partir daquilo que produziram por meio das suas capacidades intelectuais. Trabalhar com crianças com superdotação é ser capaz de adequar e tornar o currículo educativo e o planejamento das aulas mais complexo e adequado às capacidades de crianças com essas características características. Quer saber mais sobre diversidade? Escreve aqui embaixo um comentário ou uma pergunta. E se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana temos ofertas diferentes de formação de professores na área da educação infantil. Confere a promoção aqui na descrição. Siga também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Todos os links estão aí na descrição. Junte-se a nós. Qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. E até o próximo vídeo.